E aí jovens, boa tarde, desculpem o vento, inclusive acabei de pegar um cisco no olho, mas tirei E aí, qual é o papo? Hoje a gente está indo fazer uma missão diferente, vou levar você junto comigo Com é a é festa de natal chegando, né? Quais são os preparativos aí? Inclusive o meu presente de Natal já veio adiantado aí, presente de grego. Ontem foi numa confraternização, deixei a moto estacionada tudo certinho, né? Aí quando eu saí, eu e a minha namorada, saímos foi subir na moto, quando eu vi a direção eu tava totalmente torta. Foi velho, não. O que aconteceu ontem? Primeiro achei que tinham tentado furtar é, Tentando quebrar a trava da, da direção. Mas aí, como tava escura, não cheguei a ver nenhum dano material na, na moto, sem ser a trava, o guidão que tava torto na direção. Aí eu peguei e levei pra casa, de boa. Só que quando foi agora de manhã, na claridade do dia, aí eu vi que tava uns arranhões do lado esquerdo, ou seja, do lado do descanso. Então aí eu pensei, pô, então não foi. Tentativa de. De furto, tentaram derrubar ela mesma, depois juntaram e o cara se mandou. Eu suspeito que foi o carro que tava na frente de onde eu deixei a minha moto. E onde eu deixei, aí tinha um carro estacionado na frente, eu acho que quando ele saiu eu não vi, mas. Foi uma senhora porrada pra derrubar a moto do. Digo, não é uma senhora porrada, mas foi muita falta de atenção. E de derrubar a moto pro lado do descanso ainda Porque pra derrubar a moto pro lado do descanso É um, um pouco trampo, cara e É muito desatenção Assim, pra tu não prestar atenção nisso E o é que eu tô fazendo agora Aí eu tô indo aqui no, onde eu deixei a moto ontem Que a gente foi Fui ver Pra ver Se tem alguma câmera de segurança Que eu consiga é, ver o que foi que aconteceu que eu inclusive vou tentar ver da câmera desse prédio aqui que é aquela ali ó, vou falar pra vocês o que aconteceu, eu peguei a gente foi na confraternização e eu deixei a moto Bem aqui, atrás desse, desse carro, mas não era esse carro. Deixei a moto assim, ó estacionada aqui, assim. Pra cá. E tinha um carro na frente, acho que uns dois metros de distância. Não é possível que ele não tenha visto, aí a moto tomou pro lado de cá, pro lado da calçada. E ralou aqui os manetes O guidão tá muito torto, já alinha já a direção, mas mesmo assim... Põe aqui a é contramão para não dar o balão Eu vou tentar ver alguma câmera aí dessas casas para ver, entender menos o que foi que aconteceu E se foi mesmo o carro da frente que eu tô pensando Só que esse prédio não tem câmera Mas aquele ali tem Bora ver aqui se eu consigo. Lugar pra estacionar. Ai. e aí, Bora ver se tem as imagens aí. Então, galera, em sumo da história, eu fui lá no prédio, mas parece que. Deu as azar, a única câmera que pega lá o foco do, do, do que que aconteceu, do prédio, né? Não tava gravando naquele momento. Mas ele, o... Não sabe se tava gravando, se o, os caras lá da guarita que não souberam... Por que que não tava aparecendo, mas... Ele fala que normalmente grava. E aí eles vão... O técnico vai lá hoje com eles e vai ficar de mandar... As imagens pra mim, caso consiga. Descobrir que o que foi que aconteceu. E aí na casa do lado, que foi bem em frente onde bateu, tem duas câmeras lá também. E aí a moça saiu pro almoço, mas na volta ela ficou de me mandar um WhatsApp pra ver se conseguiu é, recuperar as imagens do que, que que aconteceu. Do cara que... pessoa que bateu na minha moto e fugiu.